Olá, bem-vindos aos Dias de Jardim. Sou José Manuel Santos e sou uh, coordenador da a jardim empresa Jardimbrick Portugal. A jardim Brick é uma empresa familiar, francesa, com um século de atividade. A Jardimbrick é uh, dedicada, só na sua totalidade, à distribuição de produtos de rega para toda a Europa. Estou aqui para vos apresentar... Uh, como funcionam os programadores de rega, qual é a sua finalidade e o seu uso, e como escolher e selecionar um programador de rega adequado para o seu jardim. Temos programadores analógicos, isto são programadores analógicos, estes são os digitais. Com uma pantalha uh, aqui onde mostra no seu ecrã uh, a hora, o dia, terrega sempre constantemente. Enquanto nos analógicos não temos essa situação. Temos também dois tipos de programador, que é o programador, uh, programador uh, analógico com pressão zero, a qual este programador funciona sem pressão enquanto o resto dos programadores aqui presentes, e alguns que existem no mercado, uh, funcionam com uma pressão mínima de 1 um bar. Caso não tenhamos essa pressão nas nossas torneiras, ou no nosso sistema de, de abastecimento em casa, uh, não funcionam, pura e simplesmente. Aí sim, teremos que usar um programador uh, analógico que funciona com pressão zero. Porquê pressão zero? Todos estes programadores tem uma válvula que funciona como um magnetismo que puxa a válvula para cima e com a pressão da água empurra novamente para baixo e fecha, e fecha o sistema. Este programador é um sistema mecânico com uma esfera que tem uma esfera que roda, como uma roda, e aparece um orifício e assim fecha e abre um orifício. Este programador é o ideal para a uh, usar em campos onde não há eletricidade, onde não há pressão, não há, temos pouco caudal e como não temos sistemas de abastecimento de água no campo, usamos este programador. É um programador muito fiável e que uh, facilmente se consegue programar. Dois botões, um para regular uh, o tempo de rega e outro para quando começamos a regar. Okay? Depois temos também uh, um programador, os programadores uh, com válvula é analógico, mas é com válvula e funciona com válvula porquê? porque porque uh, funciona só com pressão, uma pressão de água sem pressão de água este programador não funciona tem que ter pelo menos uh, um bar programador digital temos várias opções com mais programas, por isso há uma, uma grande oferta para selecionar o programador que nós queremos e esteja adequado para o nosso sistema de rega em casa. Podemos programar horas, minutos e segundos tempos de rega. Aqui já não conseguimos programar os segundos, aqui conseguimos programar horas, minutos e segundos. Eu vou abrir este programador, para vermos a eficácia deste programador. Este é pura e simplesmente o programador mais vendável que se vende mais em Portugal. É um programador que tem uma cabeça amovível, a qual nós no inverno, ou ante roubo, no inverno podemos retirar a cabeça, guardá-la em casa e deixar isto no sistema ligado à torneira. Se alguém quiser roubar este programador pode roubar porque não funciona, necessita da cabeça. Depois, uh, temos também uh, sensores, onde podemos usar um sensor de chuva, que é este aparelho que está aqui, é um sensor de chuva. Aliás, todos estes programadores podem ser usados com um sensor de chuva. Como disse... Ele é movível, pode usar um sensor de chuva, aqui por baixo. E mais uma vez, é o programador que se vende mais em Portugal. Muito fácil de programar, também. Tempo de rega e quando é que é quer é começar a regar. Uma pilha de 9V, dá mais ou menos para um ano e meio. E está a funcionar. Este programador tem uma luzinha que está sempre a pescar de 5 em 5 segundos, se estiver a pescar constantemente, quer dizer que a pilha está vazia. Nós temos situações de clientes que aparecem nas lojas a dizer que o programador não funciona e não reparam, diz que está sempre a para pescar. No manual das estações está a dizer, informar que, gostando constantemente a pescar ou não estando a pescar nada, a pilha está gasta, quer dizer que temos trocado pilha. Se ele estiver a pescar de 5 em 5 segundos, quer dizer que a pilha está boa, está em funcionamento. Temos um programador também muito fácil de, de programar, onde tem um ecrã. Aqui no ecrã nós conseguimos ler toda a informação uh, que é necessária, ou seja, quando é que vai programar, uh, quando é que vai regar, uh, horas, minutos e segundos e a informação também de, do sensor de chuva. Aqui não tem informação do sensor de chuva, aqui este já tem toda a informação. Por isso são mais caros também, e... mas também tem a sua finalidade e funciona muito bem. Este programador também é muito fácil de, de programar, só com esta rodinha. Com esta roda vamos rodando, vamos fixando, vamos rodando, vamos fixando, vamos rodando, vamos fixando. É muito fácil de programar. Uh, programar. Para outras alternativas, onde nós tenhamos um jardim e só tenhamos uma torneira no jardim, mas a área é grande, podemos dividir o jardim em vários setores, em vários uh, departamentos, ou seja, na zona norte do jardim tenho uma estação, na zona sul do jardim tenho outra estação, na zona centro e acessivamente em toda a volta do jardim consigo pôr setor por setor. Estamos a falar de um programador com quatro setores. Este programador também eh, tem uma pantalla de, um, digital, onde tem toda a informação uh, informação de hora de rega, tempo de rega, sensor de chuva, toda a informação necessária que nós necessitamos. Também muito fácil de programar, seguindo uh, as normas que está aqui a explicar. É muito fácil de programar também. Este programador também se pode acoplar a um sensor de umidade ou um sensor de chuva. Já que falei destes programadores que podem ter todos um sensor de chuva, temos também o tal sensor de chuva, que é muito importante hoje em dia para os nossos sistemas de rega. Este, este sensor de chuva pode-se acoplar a todos estes programadores. Este sensor de chuva, acoplado a, a, a estes programadores, nós conseguimos a, poupar muita água, mesmo muita água. Ou seja, um programador que, por exemplo, a, custa 10 euros ou 15 euros, um sensor de umidade que custa 10 euros ou 15 euros, estamos a, a falar em 20 ou 30 euros que vamos gastar em programador e sensor de umidade. O que acontece? Nós, no Jardim, se usarmos este aparelho como um programador destes, nós ao fim do ano temos o programador e temos o sensor de umidade pago. Poupa-se muita água, porque nos meses de abril, maio e junho ainda chove muito, apesar de haver muito calor, ainda chove muito uh, durante alguns meses. E aí, em vez de estarmos a gastar água da rede, podemos poupá-la, porque eles automaticamente, se o terreno estiver úmido. Uh, eles bloqueiam o sistema da rega, do programa de rega, para aquele dia. E se deixar de chover, no outro dia, uh, automaticamente, aciona novamente o programa, automaticamente. Não é preciso mexer nisto, é basta só acoplar uh, o programador e fica tudo programado e numa poupança de água. Temos um programador mais justificado. Isto é mais para profissionais que queiram fazer um sistema de rega já grande, onde se vão usar as eletroválvulas, um programador com quatro estações, quatro vias, quatro eletroválvulas, para um sistema de rega profissional de rega enterrada. Estamos a falar de um programador uh, com um preço bastante acessível e de seis estações. Aqui neste programador também se pode usar o sensor de umidade. Por isso é adaptado para todos os programadores. Programadores normalmente, normalmente uh, funcionam todos a, a pilhas, duas pilhas de volta e meio, alcalinas sempre de preferência. Por caso os polos dos, da, da, da, do compartimento das pilhas estejam oxidados, é porque as pilhas não são compatíveis com o programador nós aconselhamos sempre pilhas alcalinas, se possível. Caso não usem as pilhas alcalinas e os polos ficam oxidados, uh, acabou a garantia, não têm, acabam por anular a, a garantia. Temos também um programador que é um programador que não é para rega, mas sim para nubilização. Nobilização que é para fazer arrefecer um meio ambiente em esplanadas. E assinzivamente é tem esplanadas, terraços. É um programador que trabalha com, com um programa de segundos. Faz um spray de 5 segundos, para 5 segundos, faz um spray de 5 segundos e assinarmente. É nós podemos regular o tempo que quisermos uh, de pulverização. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, como queiramos. Consegue-se vender, uh, nós vendemos em, com o um kit, já todo completo, ou só o programador. Este programador é pura e simplesmente só para nebulização, que é para arrefecimento do meio ambiente onde esteja numa esplanada e assim O programador pressão zero, voltamos aqui ao programador que é um dos programadores mais baratos que o Lego Amelant tem e bastante acessível e funcionavam, como uh, já mencionei. Este programador Funciona com uh, pressão zero, Porquê? porque a tal esfera que abre e fecha tem uma passagem direta faz com que não percamos pressão o caminho e assim sucessivamente, e caudal. É muito usado uh, em campos, como, como falei, mas uh, podemos usar no campo com zonas inclinadas. Se tivermos um, um terreno, uma horta, que tem uma zona inclinada, onde nós possamos pôr um, tan um tanque a, a uma certa altitude, aí ganhamos, uh, ganhamos uh, gravidade, ele uh, funciona muito bem. Basta estar uma, uma, uma equivalência mais ou menos de 10 metros de altura, já funciona um bar e funciona muito bem, como um bom escoamento uh, a um bar. Por isso, também, uh, esta informação que me esquecia de, de explicar. Estes dois programadores também funcionam com mobilização, porque tem programas muito curtos para mobilização, tanto um como o outro. Este também não é aconselhável. Este programador e este é um programa de segundos, também é adaptado para mobilização. Para selecionar um, um, uma rega, por exemplo, uma rega de gota a gota para terraços, para jardineiras, para vasos, aconselho sempre. Estes dois, Um destes dois programadores. Qualquer um destes dois programadores é aconselhado para terraços, para varandas, para pequenas floreiras e assim sucessivamente. Porquê? Porque já tem um preço bastante baixo e não é necessário um sistema de rega justificado para regar um vaso, uma varanda e assim Usamos, pura e simplesmente, um programa com um preço acessível e eficaz e funciona muito bem. Nós chamamos a atenção sempre que as pessoas não sabem, é estes programadores, este analógico que tem as tais, as tais luzinhas, aqui que faz pisca-pisca, e as pessoas esquecem-se, às vezes, de que vão de férias, tem uma casa num campo, tem lá um sistema de drag a funcionar e vive na cidade, e esquece de controlar se a pilha está a funcionar bem, e às vezes a pilha para, e se, ela, se a pilha deixar de funcionar, o sistema pode ficar aberto ou meio aberto e pode escoar toda a água que tenha num depósito ou deixar a torneira aberta. Por isso, muita atenção com os programadores analógicos, muita atenção sempre com as baterias. As baterias, caso veja a, a, o sinal da luz a piscar de 5 em 5 segundos, tem que terem atenção com esse tempo. Se estiver a piscar constantemente, quer dizer que a pilha está a ficar fraca e irá bloquear brevemente. Este programador pode ficar aberto e escoar toda a água que está no sistema, ou uma torneira que esteja aberta e esteja ali dias e dias a deitar água. Por isso, muita atenção com este sinal de pisca-pisca dos, dos programadores, que tem um sinal de indicador de pilha. Este programador, também analógico, também tem o indicador de uh, pilha, fazendo com sinal de pisca-pisca, se estiver a funcionar de 5 a 5 segundos, a pilha está boa, se estiver a piscar constantemente, a pilha está a chegar ao fim e necessita de câmbio de pilha. Este programador, em contrário, ao contrário deste, este programador, se voltar a pilha, este fecha automaticamente. Tem um bypass de água que faz com que faça um retorno e bloqueie a válvula e fecha automaticamente. Este não, como é um sistema mecânico, pode ficar a motorização a meio caminho e ficar aberto. Por isso, ter sempre muito cuidado com esta situação. Falando de, dos tais sensores de, de umidade, nós podemos regular o sensor de umidade ou sensor de chuva, consoante a necessidade. Podemos adaptá-lo para zonas, terras, arnosas, uma grande filtração de, de, de água ou podemos regulá-lo para terras com bastante barrentas, que, muito fechadas e não deixa a água infiltrar facilmente. Assim regulamos a densidade de, que necessitamos e quando é que queremos eh, ligar o programa mais tempo de rega ou menos tempo de rega. Por isso é muito importante também regularizar o, tempo, o, o sensor de umidade eh, ao seu terreno para zonas arnosas ou zonas com bastante barrentas. Chegamos então ao fim em nome da Jardim Brick e da Lagoa Malã, queremos agradecer a vossa atenção. Até uma próxima. Obrigado.